Olá, eu sou Wagner Moura e eu já tive dias muito difíceis de trabalho, dias em que nada deu muito certo, em que eu trabalhei demais, em que eu fiquei cansado, em que eu fiquei triste, em que eu fiquei frustrado, em que eu não, não concordei com o que estava acontecendo, mas sempre, mesmo no meu pior dia de trabalho, eu sempre tive água limpa para beber, eu sempre tive um banheiro decente para usar, eu sempre tive comida, nunca ninguém me bateu, nunca ficar no meu trabalho sem que eu quisesse, enfim, eu sempre fui livre. Mas essa infelizmente não é uma realidade para muitos brasileiros, para muitos trabalhadores brasileiros. A nossa definição de trabalho escravo no nosso Código Penal comporta dois pilares muito importantes, trabalho em condição degradante e trabalho em jornada exaustiva. E alguns parlamentares do Congresso Nacional querem tirar esses dois pilares. É, do nosso Código Penal, da nossa definição de trabalho escravo. Não vamos permitir que isso aconteça. Acesse somoslivres.org e diga sim à liberdade e aos direitos humanos.